Hoje eu tô super contente de poder é, dividir com vocês uma descoberta recente minha e, na verdade, eu ainda tenho muito o que aprender. Vou aproveitar essa live para aprender junto com vocês sobre essa tal de medicina do estilo de vida. É uma nova especialidade da medicina, ainda não aprovada aqui no Brasil, mas... 500 universidades mundo afora já estão tratando desse assunto, vários países já reconhecem essa especialidade da medicina do estilo de vida. E para isso eu vou convidar aqui para essa live hoje a doutora Daniela Cano, que é uma das pioneiras aqui no Brasil nessa medicina. Ela participou, ela e o marido, de cursos fora do Brasil, conheceram fora do Brasil essa história da medicina do estilo de vida e resolveram trazer e isso pra cá dizem que é uma maneira não só de você evitar doenças, mas também de você curar doenças que você já tem e ao mesmo tempo é garantir uma qualidade de vida melhor. Né? Que é o que todo mundo quer, não adianta só a gente viver muito tempo. A gente quer viver muito tempo e a gente quer viver bem muito tempo. E eu tô muito feliz porque eu fui convidada para participar de um programa que se chama Programa Corpo e Mente do Hotel Toriba de Campos do Jordão em que a gente vai justamente fazer uma imersão nessa medicina do estilo de vida que propõe uma mudança de hábitos. Só que a gente sabe que quando a gente fala em mudança de hábitos a coisa... Não é fácil. Boa noite, doutora Daniela Cano. Muito obrigada. Boa viu? noite, Lu. Tudo bem? Por essa aula aí que a gente está precisando ter, né? Eu, eu Sim. Realmente... Nós conversamos por telefone né, essa semana para eu entender melhor o que, que era essa medicina do estilo de vida. E eu confesso, doutora, que eu fiquei realmente assim, empolgada, né? Porque uhum. realmente a medicina tem evoluído tanto, né? Tantas descobertas e tantos entendimentos compreensão uhum. que os médicos e os cientistas, de uma maneira geral, já têm hoje sobre o que faz a gente viver muito e viver uhum. bem. E a medicina do estilo de vida é nada mais é do que isso, né? É nos ajudar a ter uma vida longeva e boa, com boa qualidade, né, doutora? É isso mesmo. É uma medicina, na verdade, que veio para dar um suporte... Né, tanto para os cirurgiões, eu estava falando com uma médica hoje, ela falou, Dani, como que eu coloco essa medicina em prática, que ela é médica, né, ginecologista? Eu falei, tem tudo a ver com ginecologia, né? porque se você não ensina a pessoa a comer melhor ou perder peso, ela tem muito mais chance de ter corrimentos e vários problemas hormonais. Então, é uma medicina que ajuda, que dá o suporte, tanto para o cirurgião, quanto para o endocrinologista. Né? É lógico que algumas especialidades você vai usar mais ou menos. Mas ela dá a base, na verdade, para a gente ajudar os pacientes junto com ele. Na verdade, a gente não atua como expert que a gente prescreve as coisas, né? A gente faz tipo um coaching com esse paciente para junto com ele a gente traçar as melhores metas e o melhor caminho que ele tem aí para estar seguindo. É, exatamente. Um coaching, por quê? Porque a gente está é. falando em hábitos. Em hábitos. Hábitos de vida, hábitos do dia a dia, alimentação exercício, atividade, uhum. sono, né, doutora? Sim. Tudo isso, então, é, é, é que faz com que se a gente conseguir fazer tudo isso direitinho, a gente é. vai viver melhor, né? Agora o difícil é conseguir isso, né? Essa Exatamente. Hábito, né? É uma coisa tão simples parece, né? A gente fala, ai, ah, todo mundo sabe que tem que comer saudável, todo mundo sabe que o cigarro faz mal, que o bebê faz mal, mas o porquê que a gente não muda? Né? Os hábitos eles não vêm de uma hora para outra. Né? O nosso cérebro ele vai criando aí as sinapses, esse caminho. Né? E, e ele vem de lá desde a infância já, até no intraútero. Doutora, né? já... só que eu vou te perguntar uma coisa que eu ouvi recentemente, talvez outras uhum. pessoas tenham ouvido. Está rolando uma, uma, uma tese de que você cria um hábito se você repetir uhum. a mesma coisa, o mesmo hábito, por 21 dias. Você já ouviu esse... isso? Isso tem algum já. fundamento? Já, tem um fundamento, assim, na verdade, uh, neuronal que a gente fala, né, inclusive o nosso paladar. Eu sempre falo, até pro pessoal que foi pro Toriba, que tem alguns aqui nos assistindo, a semana tem uma semana, né, esse programa de imersão, e Sim. a gente fala que é um empurrão, na verdade, né, porque depois de 21 dias, até o paladar muda, né, os pensamentos ficam diferentes, então todo o hábito, ele vem de uma repetição, né, igual você quando você vai começar a escrever, né, eu não sei nem se existe cartilha ainda, mas lembra? Você colocava o A, né? você escreve A várias vezes. A, a Fica repetindo um milhão de vezes até que aquilo vira automático. No começo você precisa prestar atenção e depois vira automático porque vira um hábito. Mesma coisa para dirigir, o ato de dirigir. No começo você precisa começar a pensar, não, engata a primeira, engata a segunda, não, marcha ré. Depois fica automático, seu cérebro não sofre tanto porque ele criou uma via. Na verdade, que, que tá mais fácil, assim, dos neurônios fluírem, vamos dizer. Ufa! tem é. esperança, né? Porque parece tão difícil, mas tem muitas coisas, realmente, a gente só precisa começar, né? Exatamente. A gente só precisa começar. É, é, bom, o Hotel é, Toriba, lá em Campos do Jordão, vai já tá aplicando, já, já estamos na. Vai, vai ser a sétima ou oitava, né? A nona, Sete. nona edição, já. Nona edição nona edição. Desse, é, é, da semana Corpo e Mente. Isso. Que é justamente uma imersão é, nessa questão da, da medicina do estilo de vida, de uhum. começar novos hábitos, né? De estimular uhum. as pessoas a praticarem esses novos hábitos, fora a questão da natureza do Hotel Toriba, uhum. que é um bem-estar maravilhoso. Depois acho que isso também deve fazer parte. Dessa história da gente viver bem, né? Eu costumo com dizer certeza. que a natureza está no nosso DNA, né? É, é a gente faz parte, é, parte dela, é, na verdade, é, né? É o nosso habitat natural também, é, né? É, com Foi certeza. Foi séculos e séculos, né? Sim. É, mas, enfim, até chegar a esse programa no Hotel Toriba, a coisa começou bem antes com vocês, né? E não começou Sim. aqui no Brasil, começou fora do Brasil, o primeiro contato que vocês tiveram com essa medicina do estilo de vida. Eu queria, então, uhum. que a senhora contasse para a gente um pouco de onde é que veio esse conceito, como é Sim. que ele está funcionando é, ao redor do mundo, por que, uhum. que ele ainda não está uma especialidade reconhecida aqui no Brasil, apesar de já estar uhum. sendo praticado pelo corpo uhum. médico, né, de uma maneira é, quase generalizada, a gente pode dizer. É, acho que você deu uma olhada, né, Lu? Na verdade, eu e meu esposo, a, gente, eu, a minha formação em saúde pública, em saúde da família, depois eu fui mais para área de nutrologia, alimentação funcional, mas eu comecei na minha vida, né? Eu falei para você que eu fumava, eu tinha um estilo de vida super ruim, eu dormia super pouco, eu sempre achei que eu era da noite, que eu sempre fui muito estudiosa, então eu ficava Nossa, até eu tô de madrugada. Me estou me reconhecendo, me <risos> reconhecendo. Fumava, fumava, divulgava toda noite, vou dormir de madrugada, ah, meu é. Deus. Eu tive muito problema com acne na pele, porque eu tinha ovário policístico, então eu tinha problemas hormonais, e tomava muito antibiótico, e muito anticoncepcional. É muitas mulheres, aliás, o muito, né? um muito, muito recorrente, é. Muito recorrente, né? Em adolescentes, e até um pessoal mais velho hoje em dia, as mulheres mais velhas. E aí eu, eu senti, assim, que eu tá, não tava muito saudável, né, Lu? Eu tava trabalhando num programa de saúde da família aqui em São Paulo, tentando promover saúde. Mas eu falei, eu sou médica e não tô nada saudável, como é que eu vou promover saúde? Então eu fugi, aí durante nove anos fiquei em Florianópolis, que foi onde eu conheci meu esposo, né, o doutor Sela. E lá também, ele estava super obeso, né, e, e a gente estava trabalhando numa favela, que era super difícil mudar os hábitos daquele pessoal, que estava super enraizado, querendo remédio e tal. E quando ele também começou a vivenciar isso, ele perdeu 17 quilos, né, acabou indo, assim, parou de fumar, parou de beber... Ele sentiu, ele falou, Dani, minha pressão baixou. Deu uma pausa. Voltou. Voltou. É... A pressão baixou, né? Ele tinha problema Inter... de pressão alta, né? Tinha um problema de pressão alta, problema de colesterol alto. Com 24 anos, estava recém-formado. E ele viu que ele... Tá melhorando a minha vida e aí ele decidiu é Pode e ele re vai. resolveu então ele resolveu mudar o estilo de vida e melhorou na vida dele também e eu também né meu minha pele começou a melhorar quando eu fui tirando o açúcar que eu comia Mas muita o coisa com doce de vocês com, com essa medicina do estilo de vida na verdade foi com a lifestyle medicine porque aconteceu fora do Brasil né lifestyle medicine começou então isso mesmo nos Estados Unidos então, começou. Então, a gente começou a fazer de uma maneira meio empírica, assim, meio uh, intu intuitiva, e eu falei, Luiz, não é possível que só a gente esteja fazendo isso, porque melhorou nossa vida, a gente atendia uma comunidade com 3 mil pessoas, essas pessoas começaram a melhorar, a Secretaria de Saúde nos chamou para treinar depois todos os profissionais de saúde daquele município, e aí a gente que tirou bacana. um ano sabático, a gente viu que tinha uma missão juntos, né? E em 10 meses a gente estava casado E largamos tudo para fazer e isso Que a gente viu até, que era uma missão até a nossa Até para <risos> Aí nós fomos para os Estados Unidos E vimos que tinha um pessoal já fazendo isso Os pioneiros né? Esse, essa medicina surgiu lá em Loma Linda Na Califórnia E tem uma universidade lá Adventista que faz parte das Blue Zones né? As Blue Zones são as, as áreas Que mais tem centenários no planeta né? E Loma Linda faz parte das Blue Zones junto com Okinawa, na né? Icara, na Grécia. Ah, Sim. interessante. Blue Zones, zonas Blue azuis. Zones. Chama, é, que zonas são azuis. são localidades onde há maior uh, incidência de Concentração centenários. Concentração de centenários, é. Então, é Icara, na Grécia, Loma Linda, na Califórnia. Aí tem a tem Okinawa, no Japão, né? tem a Sardenha também, na, na, Itália. na Itália. Então, são lugares que tem pessoas muito longevas e têm hábitos em comum, né? e esses hábitos são alimentação saudável, eles praticam atividade física, são muito ativos, né, tem uma comunidade de relacionamentos muito importante, isso faz parte do, um dos pilares da medicina do estilo de vida, são os relacionamentos também, a conexão horizontal que a gente fala e a vertical, né, que, que exige a fé, etc., né, com o superior. Então, a gente acabou encontrando esse grupo de médicos que estava desde 2004 se juntando, e hoje faz parte aí o Jim Ornish, né, que foi o cardiologista do, do Bill Clinton, né, do, lá do, do, do, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Cardo Esselstyn, que é um cirurgião torácico muito famoso da Cleveland Clinic, e hoje, ele já com 83 anos, ele parou de operar os pacientes do coração, ele, ele fazia aquelas cirurgias né, cardíacas, e hoje ele reverte doenças coronarianas só com alimentação saudável e atividade física, né? e ele evita de fazer a cirurgia, uma coisa que ninguém falava que existia até uns, uns anos atrás, né? E Não, o pessoal... isso é incrível, né? Você, é incrível. Você saber que é, é possível realmente reverter um quadro de saúde gravíssimo uhum. com uma mudança de hábito. Quer dizer, sem precisar daqueles tratamentos terríveis que a pessoa passa o resto da vida dela tomando remédio e aí tomando outro remédio para compensar os problemas que aquele primeiro remédio provocou e assim, todo mundo sabe, né? Eu acho que todo mundo Exatamente. já passou ou, ou conhece alguém que já tenha passado por essa, é, por essa é, situação, né? É, é. Inclusive universidades, né? Você tinha me dito já de, de Oxford, de Harvard, que esse assunto, essa matéria está é, sendo uhum. estudada realmente e aprofundada pelos, pelos, pelos médicos, a medicina é, do estilo de vida, é. lifestyle, medicine Sim, o, o doutor ele fez um mestrado na Iloma Linda, na Califórnia, ele é o único brasileiro, na verdade, que tem esse mestrado, e nós tivemos que passar um mês lá na Harvard, no Instituto de Lifestyle Medicine, né, que é coordenado pelo Dr Edward Phillips, e passamos com ele lá um mês, fazendo um estágio, e é muito interessante como eles estão tentando mudar, inclusive, a grade curricular dos acadêmicos. Porque o pessoal começou a estudar, né? os cientistas começaram a estudar que se o um médico, que é um formador de opinião, não é saudável, dificilmente ele vai prescrever uma dieta saudável, dificilmente ele vai prescrever exercício se ele não faz aquilo. Então, eles estão tentando incentivar, inclusive, os acadêmicos a serem mais saudáveis. Eles estão colocando na grade curricular que os médicos aprendam a cozinhar. Então eles têm o chef coach, né, doutor, é, o Dr. Roni Pollock, que veio lá de Israel, ele está ele lá coordenando esse projeto até hoje, nós fomos cobaias dele, inclusive, e para a gente tentar incentivar que os, os formadores de opinião da saúde, que são os médicos, os prescritores da saúde, vivam saúde e não só doença. Né? Porque o que acontece, as doenças que mais matam hoje no mundo e que mais acomete a humanidade, 75%, na verdade, das doenças, Está todo mundo focado muito no COVID, mas 75% das doenças são doenças relacionadas com o estilo de vida. Né? A que mais mata no mundo, são 18 milhões de pessoas que morrem no mundo, são as doenças cardiovasculares. Né? Segundo lugar, já vem o câncer, e a gente está vendo assim, as doenças né, respiratórias e depressão, que tem crescido muito. Todas essas doenças que a gente chama de doenças crônicas, não transmissíveis, têm a ver com o estilo de vida. Então, não tem... Se desenvolveram a partir de maus hábitos, né? Maus hábitos, Isso sedentarismo, né? Muito mais né? Do, que, do que herança genética, Muito etc, mais, é, Ou seja, muito é o que mais. a gente faz da nossa vida mesmo que vai determinar Exatamente. como é que a gente vai viver, né? Que coisa. Então, a gente sabe hoje pela epigenética que a genética não é o destino, né? A gente herda genes lá do bisavô, do tataravô, tudo... E até os hábitos a gente acaba herdando. Olha que coisa, o que sua avó fez, sua avó fumava, né? Isso tá no seu DNA, inclusive você vai ter mais chance de ser uma tabagista é por causa da sua avó. Sim. É mesmo? Sim, geneticamente. Mas hoje a epigenética mostra que se a pessoa tem aquele esforço, ela consegue, é, ela consegue reverter né, aquele hábito se ela é, decidir que ela vai, vai contra aquela natureza. Então hoje a gente sabe que genética não é destino. E que a Angelina é, Jolie, é. por exemplo, não precisava ter tirado as mamas né? antes do tempo. Nossa. Pois é, pois é. Sim. Esse, esse é, é, programa ICARE que vai acontecer é, no Toriba, no Hotel Toriba, em, em Campos do Jordão, é de 28 de setembro a 2 de outubro. É praticamente uma semana, né? São sete é, 27 dias aí. de setembro. É, começa no domingo e acaba é, 27, na sexta-feira. É isso. Isso. isso. E, e a, o programa, a, ele é, tem um crescente, é um programa, assim, eu tô, né? Eu estou. Tô... Falando isso, porque é uma semana de imersão e justamente Sim. multidisciplinar, porque você está falando tudo isso dessa questão da importância da mudança de hábitos. A gente sabe como isso é fundamental, mas uhum. a gente também sabe que isso é muito difícil ou seja, a participação, a parte da cabeça. Da pessoa, né? Isso faz parte do programa também, e isso faz parte da medicina do estilo de vida, para você é, é, dar aquele estímulo de verdade para a pessoa falar: vamos lá, eu vou encarar essa, eu vou mudar a minha rotina, por exemplo. Sim, faz parte, da... uma das armas que a gente tem, né? uma das ferramentas que a gente tem para. Para auxiliar o paciente, os hóspedes, é a ferramenta do coaching. Então, eu e o Cela, a gente fez também o wellness coaching, né, que a gente fala, qualquer evolution aqui no Brasil. E a gente trabalha muito com psicologia positiva, né, com a, a, a, o que a gente chama de teoria transte, é, transteórica, que a gente tem que entender os estágios da mudança da pessoa. Tem aquela pessoa que fala assim, eu, eu não quero parar de fumar. Ela tem que ter muito certo o tipo de abordagem Tem aquela pessoa que fala ah, Doutora, eu estou tentando parar de fumar faz dois três anos e eu não consigo Ela está em um outro estágio de mudança Ela vai ter uma outra abordagem Tem aquela pessoa que já parou de fumar Mas ela quer ficar na manutenção Ela está em um outro estágio, então é uma outra abordagem Então a gente tem que entender Inclusive de psicologia positiva né, Para a gente tentar é, traçar as metas Que aquela pessoa vai ter E essa meta não somos nós que traçamos É a pessoa que vai decidindo então, a gente tem que fazer psicologia, a gente tem que ter muito conhecimento de terapia cognitiva comportamental, que a gente fala, né? Eu e minha esposa, a gente já foi para Filadélfia aí trabalhar. A gente está até no Setembro Amarelo agora. A gente, foi, a gente tinha muito paciente com ideiação suicida. O mês de prevenção. Ao... Ui, desculpa, caiu, caiu uma pena aqui, o meu computador. O é, Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao, ao suicídio, né? Exatamente. É, que é, um, um, é uma questão. É, é, nunca foi tão grave como é hoje mundialmente, né? A, uhum. a questão da depressão, né? Exatamente, e a depressão tem muito a ver com o estilo de vida, tem a ver com a alimentação, né? Porque a alimentação interfere na microbiota, interfere na produção de serotonina, né? Que é o hormônio da felicidade, né? Um dos hormônios que nos trazem bem-estar, tem a ver com o córtex pré-frontal, né? A parte da frente aqui do cérebro, que se tiver inativa, a pessoa fica mais deprimida, sem vontade de fazer as coisas. Então, esse programa, essa imersão, né? a gente trabalha desde a alimentação, psicologia positiva, a mudança dos hábitos, está no ambiente monitorado, multidisciplinar. Né? A gente tem os educadores físicos que estão conosco, a Renata Sim. vai estar com a gente, que é a nutricionista. E a questão da natureza, né? Porque o a estresse é outro, é outro componente aí é, é, que acaba com a nossa saúde. E o estresse é uma realidade hoje... Eu não sei se para a maioria da população, mas olha, muita gente, a gente sabe que sofre disso, né? Com as é. cobranças, com as expectativas, com os compromissos, com a falta de tempo, o excesso de atividades, né? Que a gente às vezes se mete e que não fazem bem nenhum para gente. Então, é essa, essa um, condição do, do Hotel Toriba, lá em Campos do Jordão, de ser um lugar tão verde... Sim. Uma natureza tão exuberante Teve a ver também com a escolha de vocês De desenvolver esse programa lá Esse programa de Sim. saúde no hotel Que aliás é, outra, é uma tendência também internacional Os hotéis oferecerem programas de saúde Quer dizer, a pessoa não fica é. ali só Às vezes sem fazer nada de produtivo Ela vai estar cuidando dela, né? Exatamente, essa é uma tendência mundial A gente acabou de voltar da Austrália A gente está dando uma consultoria lá Montamos uma equipe para fazer isso também e no Toriba foi uma experiência piloto, na verdade, que o Toriba está sendo o pioneiro né, nesse, nesse, nesse conceito de wellness em hotelaria. A tendência é mundial, mas no Brasil, né, que a gente sabe é o único e primeiro hotel que está investindo nessa área de wellness, né, de bem-estar mesmo. Então, a gente tá, nós fomos convidados, na verdade. Né, a gente foi convidada para estar tá participando e é, montando um programa para auxiliar esses hóspedes que já estavam procurando esse tipo de, de imersão. E como eu e é o Luísa negativa, já trabalhava negativa. com isso, exatamente. Ainda mais agora com a pandemia, né, doutora uhum. Daniela Cano? Porque realmente com a pandemia muita gente viu a importância, inclusive... É, não só do contato social, que a senhora mesma aqui já citou, como é fundamental para o nosso bem-estar, quanto o contato também com a natureza, né? E olha, é, até o Hotel Toriba está aqui também acompanhando a gente. É, para você entrar, para você saber mais sobre esse programa Corpo e Mente, que acontece então de 27 de setembro a 2 de outubro, você pode entrar lá no mente.com.br. Toriba Corpo e Mente.com.br. .com.br. E tem uma uma coisa ótima, já para quem tá assistindo já saber, tem 10% de desconto. Eu vou participar desse desse programa agora, que é animada, Sim. estou precisando. Parei de fumar, Sim. ganhei muito peso, eu sinto que eu durmo muito mal, durmo muito tarde, eu sinto que eu que eu preciso mesmo dessa mudança de hábito na vida, Ah, né? você, vai amar, então, é, você vai amar, então, Lu. Você vai amar. quero viver feliz. <risos> Então, é, as pessoas que entrarem lá no é, toriba-corpo-mente.com.br tem um código que é Toriba10Luliviero. Toriba10Luliviero. E vocês vão ganhar 10% de desconto. Quem estiver aqui assistindo essa live, 10% de desconto nesse programa. Que além de ser um escape agora, pós-pandemia. Pós não, é. porque ainda estamos, né? Mas enfim um escape num ambiente seguro, num ambiente cheio de, de verde, que eu tô animadíssima, eu adoro é, a natureza. É, Aí tem também... muita coisa, né? Tem muita natureza lá, é uma Nossa, exuberância. Nossa, eu tô na, na maior expectativa. Conta sim. um pouco, doutora, como é que é, que tipo de... Eu sei que tem aula de culinária de comida saudável, que é maravilhoso. Sim. Nessa pandemia eu comecei a cozinhar, né? Então, que maravilha! Muita gente tá indo a cozinha agora, né, Lu? E procurando eu... alternativas legais, né? Saudáveis. sim. sim. É muito legal, porque assim, esse, esse programa de imersão, ele dura seis dias e tem um crescente, na verdade, né? A pessoa chega lá, a gente já faz uma avaliação, inclusive antes, por causa do Covid, inclusive, já tem uma avaliação médica antes das pessoas irem. E aí, pra no meio da semana, a gente faz um que coaching. Ninguém, é, é, que as pessoas não estejam é. infectadas, né? É. Sim. Apesar é de que lá a maior parte das nossas atividades é outdoor, que a gente fala, né? Porque lá tem muita natureza, inclusive as refeições. Então tá uma coisa. É muito tranquilo. E é muito legal, porque o Toriba, ele fica em Campos do Jordão. E Campos do Jordão tem essa história com a saúde, né? Não sei se você claro, sabe disso. Lu. A é, É, minha avó, foi. Década de quê isso? Minha avó foi pra lá, se curou. Depois de um ano internada teve, em Campos do né? Jordão, que era onde tinha o ar. Isso foi década de quê? De. É, 40, 50, ah, 60, é É, por aí, né? É. Sim, sim Então as 50, pessoas iam para lá, é né? Exatamente, elas iam para Campos do Jordão Porque a qualidade do ar era muito boa, né? A gente tem as melhores fontes de água Estão lá em Campos do Jordão Então só de você tomar uma água mineral Fazer exercício naquela água mineral Imagina, a piscina de água mineral a, Respirando aquele ar super puro né? A gente já tem aquele benefício, aquele bem-estar Que vem da natureza né? sem você fazer muito esforço. Fora isso, vão ter as palestras, os workshops, a chefe Priscila Herrera, aqui que é do Banana Verde, tá indo conosco novamente, porque o pessoal... Ah, ela vai de novo? Pediu. Vai! Nossa. Gente, eu fiquei sabendo desse, desse programa, I Care, do, do, do Hotel Toriba, em Campos, uh -huh. Pela Silvia Popovic, né? Que foi participou Sim. também, a Silvia, né, minha colega, jornalista tal. e tal. E eu fiquei encantada pelo, pelo local e tudo mais. Vi as aulas e adorei saber que a chefe do Banana Verde, que é um restaurante. Ela na vai Prato, estar de São de novo. Paulo, um dos mais Sim. conhecidos e mais conceituados é. de São Paulo, Banana Verde, né? Fica na Vila Madalena, é. não sei se tem outros endereços. É, Sim, na fica cidade. na Vila Madalena, lá na Harmonia, é. né? Do lado Nossa, da Perkinfield, assim, bem na frente. Então, é uma delícia lá a comida dela. É a eu fui lá essa semana. comida saudável é, é. também pode ser deliciosa, né? E é Sim. esse o ponto, né? Que eu acho que muita gente já está entendendo também, né? Ontem eu já estive com ela lá no Banana Verde. Aproveitei para almoçar lá, que estava uma delícia. E já estamos fazendo todo o cardápio, já... Porque foi a primeira hum. vez que ela foi com a gente, então ela está ela está numa adaptação também, é muito legal essa integração que a gente tem com os funcionários do hotel tal, que vários também né, já estão perdendo peso e alguns aderiram a alguns hábitos saudáveis, então é, não é só benefício para o pessoal que vai, né, mas o próprio pessoal interno também acaba aderindo a vários hábitos e a gente vê, né, o, você vai conhecer aí o garçom que, que melhorou da gastrite, ele tinha muita gastrite, ele tomava muito refrigerante né, e ele já tá, nunca mais teve essa dor... Então, assim, a gente tem benefícios, a per... acontece a perda de peso, né? melhor... a melhor imunidade, sim. Mas, assim, os benefícios são inúmeros, né? Começa a dormir melhor, você tem uma... uma concentração melhor quando você volta, o seu corpo fica melhor, o pessoal da ICNES vai estar lá com a gente, que é o Gustavo e a Roberta, que são fisioterapeutas aí de São José dos Campos. Eles são fisioterapeutas. É, é, que dá o um start, né, doutora? Porque, é. inclusive, já parar de fumar, no meu caso, né? Sim, é, sim. O difícil para mim era falar, eu vou ficar sem o próximo cigarro. Era aquele primeiro passo. É verdade. Mim, repente, pelo menos pra mim funciona assim, e acredito que pra muita gente também, a partir do momento que você deu o primeiro passo, no caso de parar de fumar, a partir do momento é. que eu fiquei um dia sem fumar, eu já acho que eu sou capaz. É né? verdade. Então, muda o mindset totalmente. Exatamente. Né? E quando você é. tá num grupo, é muito interessante fazer isso em grupo, porque um ajuda o outro. A Maria Helena tá aí, né? Então ela... A Marilena vai ser a quinta edição que ela participa conosco, ah, né? Ah, que bacana! E dessa vez, ela, a primeira vez que ela foi, ela tava com muita dor no joelho, ela nem conseguia fazer os exercícios. E dessa vez ela falou, doutora, não quero fisioterapia, não vou precisar de nada, porque eu tô com o joelho ótimo, não tenho mais dor nenhuma. Então, é, as pessoas vão melhorando, assim, é muito legal de ver os resultados, né? É, eu e é isso que você falou vendo aqui os, os, os, os comentários, né? A Juliana, Neto, que medicina maravilhosa, amo essa área. A, a Ded tá falando aqui, ela trabalha no INCOR e ela estava comentando que que a que foi a doutora Ela ela é do da área de, de é, é, pre, não é prevenção ao fumo não, ela ela ajuda a gente a parar de fumar. Eu fiz, eu fiz inclusive esse sim, programa lá no sim. INCOR. Pô, a que bacana. A Déshia estava falando aqui que justamente a doutora também tem essa história. Cada caso é um caso. Cada pessoa está é. num momento. Né? É verdade. Tem aqueles que falam, adoro minha vida do jeito que é, não vou mudar. E tem aqueles é. que falam, não, eu quero muito mudar, mas não tenho coragem para começar. Né? Exatamente. É. Então o programa funciona muito bem, pra... mas mesmo assim, funciona muito bem para esse pessoal que fala assim, ah, eu tô querendo mudar e não consigo sozinho. Assim, realmente isso é um empurrão, assim que você vai e vai mesmo. Agora, tem um pessoal, porque tem muita mulher que leva o marido e o marido não sabe. As, as mulheres pegam os maridos e não falam o que, que é o programa. E o marido chega lá, a gente teve dois já casos que fala assim, não acredito, o que, que eu estou fazendo aqui? E eles ficam mais... É impressionante como a gente tem mais resultado, inclusive nos homens. Porque quando os homens aderem, é impressionante o resultado que a gente tem. E a gente Pô, tem... olha que existe só. Uma diferença, doutora? O homem é... Às vezes parece que eles são mais é, determinados, não sei. Tem alguma diferença de gênero, assim, para o sucesso é, dessa. Depende muito da personalidade pessoa, da pessoa, gente, né? Tá. Não tem muito a ver com gênero, isso tem tá. muito a ver com a personalidade da pessoa. A gente sabe que pessoas com personalidade A, que são pessoas mais perfeccionistas, geralmente são os primeiros filhos, né? Os filhos mais velhos, eles têm mais. São líderes, né? Eles têm mais chance de, de conseguir mudar e ter resultados porque são mais determinados, eles não são tanto ah, ser é, de uma motivação externa, eles têm uma automotivação que acaba auxiliando nesse processo de mudança, né, mas é, então não é de homem e mulher, é, depende da personalidade da pessoa, em que estágio que ela está também e como ela sentiu aquilo no corpo. O que, que esse programa faz? Ele faz com que você sinta, né? Um programa de imersão. Eu não tô falando, ah, faz isso, faz aquilo. Você tá vivenciando aquilo e você percebe no seu corpo que aquilo tá funcionando. Por então, isso esse é vai ser. explicar ficar esses seis dias, né, Exatamente. No, no, no, no Toriba, né? Pra você justamente poder começar a sentir uma diferença ali. Exatamente. E ver que vale a pena continuar. Exatamente. Porque, por exemplo, o detox, ele acontece nas primeiras 48 horas a 72 horas. Tem gente que fala assim, Dani, mas eu só queria passar o final de semana. Foi tudo bem, mas você não vai ter o resultado. Porque o detox, né? Dos estimulantes, tudo, ele acontece 48, 72 horas. Se você começa... Se você vai embora antes, você vai falar Nossa, o que que é isso? Eu tô passando mal. <risos> então a gente percebe na sexta-feira a pele muda, né? O olhar muda, a disposição muda, o humor muda. É uma coisa que tem que vivenciar isso. Né? E aí, você, vivenciando isso, esse, você sentindo esse bem-estar, esse vai ser o maior motivador. né, De você... Sim olhar e falar, nossa, eu tô bem, é isso que eu quero, eu quero me sentir bem. Na quarentena Sim. o pessoal tem bebido muito, né, muita gente com fígado todo inchado, inflamado, então é muito importante, né, a gente tá fazendo, dando esse apoio, suporte, e essas aulas de culinária e os workshops que a gente dá nas palestras, é para auxiliar você a entender como funciona o seu corpo, para você ter ferramentas de escolha na sua casa. E faz parte do programa também, um mês depois a gente se vê novamente no Instituto Aça ali, né? Faz parte do programa aí, você não tem que pagar mais. Então, eles, o pessoal passa ou no online, porque a gente teve pacientes, por exemplo, de São Luís do Maranhão, nesse programa. Então, a gente que atende legal. online. Nossa, tem gente do, do Brasil inteiro, então. Ó, quem é, tá de Manaus. A gente pode, pode se programar. É daqui a três semanas, né? De 27 de, de setembro a 2 de outubro. Então, ainda dá tempo. Sim. Não esquece que tem o desconto, código de desconto, Toriba é. 10 no Liviero para vocês conseguirem 10% de desconto, maravilha, para experimentar tudo isso. Quem tiver uma semaninha de folga, né, não teve Sim. férias esse ano, foi um ano, uh, uh, enfim, uh, para muita gente perdido. É, com pessoas, certeza. Para muitas pessoas não também, né? A gente é fazendo limão uma limonada, né? Tem que é esse... verdade. Essa, essa preocupação também. É, a, a questão da alimentação é, é, é fundamental, né, doutora? Não é à toa que vocês estão ensinando, vão ensinar a fazer comidas saudáveis, a ter opções é, saudáveis. Uhum. Porque hoje, é, é, é como a gente pensa mesmo, né? a alimentação é o nosso combustível, do nosso corpo, uhum. né? Tudo precisa de combustível, a gente também. É e se você coloca um combustível adulterado... Que é o que a gente Sim. mais tem feito, não é verdade? É verdade. Gente come, sabe lá o que? Que a gente come tudo industrializado. sabe lá o que? Que tem naquele frango congelado? Naquela Cheio porta. de químicos, né? Cheio de corantes e conservantes. Imagina. Eu falo pro pessoal, vocês vão tomar o suco natural, né? Vem um negócio numa caixa que está lá há três meses e você acha que isso é natural? Está escrito lá 100% natural, mas isso, não é. O suco de laranja, né? exato. O suco de é. laranja que dura uma semana. Qual é, é o suco de laranja que dura uma semana, né? Exatamente. O suco que, que dura é, um mês na caixinha. Então, a gente faz uma alimentação bem artesanal. O pessoal do Toriba também, né, o chefe de cozinha lá, que é o Jefferson, ele, ele te, coordena toda aquela equipe maravilhosa. E os meninos têm uma mão super boa assim para cozinhar, para testar a comida. Eu fico com eles também na cozinha para a gente ver né, a parte nutricional, Tudo. É porque a gente adequa também a dieta de acordo com a necessidade de cada um, né? Tem uns que precisam comer mais, outros que precisam comer menos, um tem intolerância ao glúten, outro não tem. Sim. Então, a gente fica lá na cozinha, assim, supervisionando tudo e é muito interessante o resultado que tem. Não só na apresentação do prato, que as pessoas falam, uau, isso é saudável, que delícia, né? Então, a gente já começa a comer pelos olhos, né? E a Priscila é muito boa, né, de fazer isso, ela... Ela tem essa raiz mineira, né? De cozinhar, de dar alegria para as pessoas. Então faz tem aquela sabe, comida super... Eu já tô animada é com a parte da comida. <risos> sim. Com a parte é da, é, é, é muito amor, verde. assim, sabe? Da, já na me animei. comida Imagina que delícia. É. Nossa, é que, uma delícia. Que, que É uma delícia. Que é uma gostoso. delícia e aprender com ela ainda, né? A é Essa é banana verde. É um, é um privilégio, sem dúvida alguma. Doutora é. Daniela Cano, a senhora acha que é, esses meses todos que a gente passou é, dentro de casa e sob a ameaça de uma doença tão grave e tal, isso mudou a gente e isso talvez tenha provocado uma predisposição a gente justamente pensar na vida que a gente levava, ver o que, que de fato é importante para a gente o que, que não é, né? E, e, sim, sim. e talvez isso... isso é, é... A senhora acredita que isso tenha nos deixado mais propensos e abertos a sim. uma mudança de vida positiva dessa vez, já que a gente teve que ficar confinado, longe das pessoas... É, na verdade, todo mundo teve que repensar a vida, né? Porque aconteceu o caos. A gente, né, foi pego de surpresa, isso que é uma doença viral, um vírus novo, que ninguém sabia como que agia ainda, né? Tava todo mundo muito inseguro naquele começo. Houve também um alarde assim, eu achei até que exagerado um pouco da mídia, né? Porque foi mais de assustar em vez de educar e, e orientar as pessoas. Foi uma coisa assim, ai, ah, morreu tantas pessoas e eu fiquei muito preocupada com isso no começo, eu falei, gente, as pessoas estão ficando em pânico, tanto é que o psiquiatra que trabalha com a gente, a gente trabalha no Instituto com 32 profissionais, todo mundo com consultório vazio, e o psiquiatra tem assim, com fila de espera, sabe, Lu? Porque as pessoas estavam em pânico, aí eu nós montamos um programa para atender Covid, eu atendi online, o pessoal em pânico, achando que, tava, que tava, ia morrer, que estava com falta de ar, e é. não tinha nem teste naquela época, né em, em março não tinham chegado os testes ainda, e eu tinha que ficar monitorando as pessoas no online E era falta de ar por ansiedade né? Quando a gente colocava o Estava saturando, 98, 99 O pulmão estava super funcionando E a pessoa estava, até tinha certeza Que tinha Covid e a gente fazia o teste e dava negativo Olha é a psique né? claro, E claro. a gente sabe né Que mais de 60, 70% das doenças São psicossomáticas né? Elas vêm da mente Então nesse momento de confinamento, isolamento social Imagina, idosos Vamos ficar isolados pessoas não vão mais trabalhar, né, cada um com as suas dificuldades, as crianças dentro de casa, no apartamento, os pais tendo que adaptar, né, trabalhando e cuidando das crianças, imagina o caos que virou isso no ambiente familiar. Então, todo mundo teve que rever, porque o começo era assim, a quarentena, né, ah, maio vai liberar, não, junho Sim. vai liberar, nós estamos em setembro, né, Lu, imagina. É, então, mexeu claro. muito com as pessoas. E a gente percebe que deu um clique, assim, né? De entender que o estilo de vida não tem a ver só também com as doenças crônicas. Tem a ver também com a imunidade e doenças. Porque quem tá mais com medo, né? A gente sabe que o Covid evolui bem pior nas pessoas que têm obesidade. A gente já sabe disso, né? Porque a obesidade é uma doença Aí, inflamatória. Acho, não só a Covid, né? é Tudo, é, né? Praticamente. Tudo. O câncer, né? O Diabetes. de risco, né? Que vocês médicos falam, né? Sim, obesidade, sim. cigarro é uma pessoa sedentária, tudo isso uhum. é, é, é, te torna mais vulnerável a praticamente tudo, né? Exatamente. E aí isso despertou nas pessoas, nossa, eu preciso cuidar da minha saúde, porque se eu não me cuidar, olha só quantas pessoas a gente tem no planeta que estão tendo contato com Covid, né? Umas evoluem super mal e outras passam desapercebido, né? A gente sabe que a maioria, 80%, 85%, graças a Deus, evolui super bem, não sente quase nada, mas as pessoas começaram a falar, nossa, será que eu vou evoluir bem ou será que eu vou evoluir mal? E a gente sabe, se fumar, se beber, tudo isso atrapalha as suas células de defesa, o sistema de defesa. E você vai ficar muito mais propício a desenvolver uma doença de uma maneira mais. Assim, piorada, que a gente fala. Grave, né? De uma é. maneira mais grave. Doutora, é, é, a lifestyle medicine, a medicina do estilo de vida, ela já é, é praticada é, em algum país, assim, com é, mais. Frequência e algum país assim que esteja de fato adotando esse tipo de medicina é para mudar a, a questão de saúde pública do, do, do país? Então a gente tem uma luta, né, Lu? Os médicos, principalmente, porque vai contra a indústria farmacêutica, vai contra a. não é que vai contra, mas a gente consegue eliminar doenças sem medicamentos, né? Mudando os hábitos. Então, inclusive os congressos de Lifestyle med não têm patrocinadores. Ninguém quer é patrocinar. Os médicos é, verdade, que pagam as geralmente contas. Geralmente, os congressos médicos são é. patrocinados pelas, pela indústria farmacêutica, né? Exatamente. É. Então, a gente não, não tem patrocínios e tal. Mas isso que eu falei: nos Estados Unidos, entrou na Harvard, que é a universidade que mais tem influência assim, a nível de saúde pública. Então, eles batem em de frente. Harvard, com... né? é, em Harvard, então, eles mudaram até é? a pirâmide. Em Harvard, o que, que é? Eles têm um instituto de Lifestyle Medicine lá. É, você pode entrar lá, Instituto of Lifestyle Medicine, que é o Eduard Phillips, que cuida. E o Ronnie Pollack também, que está ajudando os estudantes a fazerem esse, essas aulas de Chef Coaching, que eles chamam, né? Eles mudaram a grade curricular já, porque eles estão investindo nos estudantes. Porque é mais Vai. fácil investir no, no pessoal que está formando, que está mais aberto, vamos dizer assim, do que fora. Né? O, Luiz, o Luiz foi para a Mayo Clinic também. Eles montaram um prédio inteiro... Né, para um curso só para médicos, para aprender a cozinhar. Eles tinham um hands-on lá de colocar a mão na massa, uma cozinha para cada cinco médicos, né, um enorme o prédio. Os médicos fazendo exercício, tendo aula na esteira, né, que eles têm muito esse negócio daquelas esteiras que você fica em pé, porque a gente sabe que hoje o sedentarismo a gente chama de segundo tabagismo. Né, o risco de uma pessoa sedentária ter doença cardiovascular é igual de um fumante, mas que se exercita. Né, então é melhor exercitar o tempo inteiro. Então eles têm aquelas esteiras, tendo aula naquelas esteiras, uma academia super equipada para os médicos vivenciarem isso. Então lá nos Estados Unidos está muito forte. E na Europa tem um movimento que também é do European, né, Lifestyle Medicine, a ELMO, que eles chamam, que é um outro grupo, eles não são do mesmo grupo dos americanos, é, porque tem um guarda-chuva, que a gente chama de International Board, que, que abriga várias coisas, mas o pessoal da Europa, eles trabalham de uma maneira muito científica também, tem um grupo muito interessante lá, esse ano, inclusive, é, e assim em Roma agora em, em novembro, né? O Congresso do European, mas vai, vai ser online agora. Então, assim, na Austrália, tem sociedade na Malásia, no Japão, na Coreia. No Brasil, começou o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida em 2018, que foi uma, um colégio que foi fundado agora recentemente. Já existe uma pós-graduação no Einstein, né? E tá começando, assim, o pessoal da USP já tá fazendo algumas aulas na área de psiquiatria. Então, aos pouquinhos, eu acho que está entrando... No meio universitário também Apesar de não ser reconhecido é, como uma especialidade É, uma né? da Dete aqui Já estava uhum. na grade curricular Mas então já está justamente começando a, a sim, entrar sim. Inclusive nas universidades, na própria USP Como a senhora está hum. falando, está começando sim. E até no Einstein também, né, uma pós é, no Einstein é, no Latin, Tem o Latin American também A Sociedade Latino-Americana de Lifestyle Medicine também que tem sede no Peru, e eles abrigam 11 países da América Latina, e eles estão fazendo um curso de especialização agora, com mais de cinco universidades participando, né? desde o México, a Chile, a Argentina, então eles estão muito bem afetados lá também. livro agora também, né? E Eu a gente queria até... justa perguntar assim, é, é, já só para a gente encerrar e para dar uma dica, assim, para dar Sim. uma dica, doutora, para a senhora adiantar, né? É óbvio que a gente, quem puder participar desse programa lá, lá no Toriba, de 27 de setembro a 2 de outubro, vai ser maravilhoso, né? O programa Corpo e Mente, justamente, né? W Care uhum. Mas para quem não puder, se a senhora pudesse dar uma dica: é, que vai proporcionar sozinha uma mudança já, ou até que te predispõe a outras mudanças tal. Dá para escolher uma coisa assim que seja, olha, essa é fundamental. é para mim, a dica número um é caprichar no café da manhã. O brasileiro não tem hábito de tomar um bom café da manhã, aí já começa com o metabolismo Gente, lá embaixo. A, inteira, é, doutora, a primeira mês, coisa doutoriva. eu falo, é, acorda meia hora mais cedo e come bastante no café da manhã. O que que acontece? Você já acorda com o estômago vazio, aí você fica o dia inteiro trabalhando e fica beliscando, chega à noite, 5, 6 horas da tarde, tá morrendo de fome, come toda a geladeira, come o boi, come tudo que tem na frente. E aí vai dormir com aquela barriga cheia de coisa, seu metabolismo já tá lá embaixo, você atrapalha o sono, você já acorda mal-humorado, acorda sem fome, porque o seu estômago tá cheio, seu intestino tá cheio, seu fígado tá trabalhando... Eu falo assim, lógico que você não tem vontade de comer de manhã, você comeu boi à noite, tá lá dentro ainda, né, do seu trato digestório. Então, assim, primeira coisa é comer bem no café da manhã. O que é comer bem no café da manhã, Lu? Ter pelo menos duas porções de frutas, então pode ser, por exemplo, uma fatia de mamão com uma banana, pelo menos, né. É, ah, eu sou diabético, ok, você vai comer as frutas a, com casca, né, as frutas, as frutas têm muita fibra, e, essa, e a natureza é muito inteligente, vamos dizer assim, né? Então tem a frutose que é o açúcar, tem, mas tem muita fibra que inibe né, com que aquela glicose, aquele açúcar vá muito rápido para o seu sangue. Então você Sim. tem que comer cereais integrais, então pode ser uma granola, pode ser um mingau de aveia, pode ser uma tapioca, né uma canjica, para quem gosta. O pessoal do Nordeste tem a, o cuscuz, pode ser uma batata doce. né Então assim, comer bastante, duas, três frutas, né dois a três cereais, é castanhas, né? sempre tem que ter oleaginosas em casa, pode ser castanha do Pará, castanha de caju, porque eles vão ter bastante selênio, né? vai ter a vitamina E que a gente precisa para a nossa imunidade, aí, é um antioxidante que a gente fala, então essa é a minha dica número 1, um. ativa no seu passado. metabolismo, controla a glicemia, você vai ter menos fome à noite, vai engordar menos, então assim, para mim esse é o número 1, um, que eu falo para todo mundo. Nossa, arrasou. É. E, e você veja Sim. que já é um, realmente esse programa I Care, Corpo Sim. e Gente, foi feito pra mim. Porque eu sou dessas que acordo, eu tomo um café com leite, que eu nem sei se o leite. É a maioria. É demora, Sim, a né? maioria. E é só. só. E antes, quando eu fumava, uhum. de manhã era o cigarro e o café com leite. E Exatamente. Já tava tudo certo. Eu é, era assim também. Você também? Ia... <risos> Nossa, você também? Ah, eu também. Então, tenho Tanto é que sair, eu tinha né? uma gastrite, né? Eu tinha refluxo direto, tinha gastrite Porque a primeira coisa que eu fazia, né? Era tomar café, o café puro O café com leite e fumar E aí, Nossa. imagina <risos> um Então troço. é isso também, né? Pra pessoa que acorda e fala Sim. Ah, eu não tenho fome de manhã Comeu Sim. errado à noite, né? Tira a janta é pra ver se você não vai ter fome de manhã <risos> E aí é legal Pro pessoal que vai fazer jejum intermitente Que a maioria que faz jejum intermitente Tira o café da manhã eu tô com um paciente que eu atendi até semana, um mês atrás, atendi ele ontem. E ele tava fazendo jejum intermitente, ele falou, doutor, eu emagreci, mas eu parei, mas eu parei. Eu falei, como você tá fazendo jejum intermitente? Ele falou, ah, eu, eu, eu pulo o café da manhã, faço almoço e janta. Eu falei, então você vai mudar. Você vai comer no café da manhã e vai almoçar às duas da tarde. E só vai comer o café da manhã, se sentir alguma coisa, você pode tomar um suco, assim, a final da tarde. Ele já perdeu dois quilos em duas semanas. Né? Tá fazendo atividade física Então assim o metabolismo fica diferente Quando você capricha no seu café da manhã A parte hormonal fica diferente Então é muito interessante Gente, olha Eu tenho certeza que é, Muita gente aqui Já ficou animada como eu né, de, de, de, de novo Tocar nesse assunto, de ver como a mudança de hábito Gente, por mais difícil que a gente Ache que seja Sim. É algo que de fato a gente tem Que começar a buscar né, na nossa vida, Sim. porque a gente sabe muitas coisas, não sabe tudo, mas a gente sabe muita coisa que faz mal, a gente sabe muita coisa que faz bem. Né? Então é. realmente incorporar, olha, eu vou falar, eu vou fazer esse programa no Toriba e se eu conseguir, eu, porque eu tô vendo que eu sou a candidata, né? Eu, Você é. Eu, eu parei de fumar, eu engordei, eu como errado... Enfim, Sim. mas eu tenho a disposição para mudar. Então, eu estou muito animada, doutora, ainda mais agora sabendo vai que a ficar... chefe do Banana Verde vai estar tá lá é. também, ensinando a gente a cozinhar. Que coisa é bacana. Fora o tá contato aqui. com a natureza ali do Toriba, que eu acho que vai ser uma experiência deliciosa. Sim. Acho que só isso já provoca um bem-estar. Não, é, é Não. uma delícia. Aquele lugar é uma delícia. E a Roberta está aqui com a gente. A Roberta foi paciente nossa há três anos atrás. E hoje ela virou parceira, ela dá as aulas lá de pilates e Girotonic, né, junto com o seu esposo, o Gustavo, que faz osteopatia lá, pro pessoal que tá com dor e problemas na coluna, tudo. A Roberta perdeu 7 quilos, ela tinha muita dor, ela tomava remédio para dor todos os dias. E ela, ela, ela fez esse programa, ela mudou a vida dela e hoje trabalha com a gente, né, de tão assim, feliz que eles ficaram de ter mudado a vida deles, ela... Ela vivia mal-humorada, estava comprometendo até o casamento. E aí, ele deu para ela de presente uma semana. E eles estão aí conosco já. Vai fazer a quarta edição já, os dois. Trabalhando Nossa, como fisioterapeuta. Sim, e você ótimo, vai conhecer ela ser. também. A Cíntia tá aqui falando, me leva pro Toriba. Ai, sim. Vamos, vamos, Cíntia. levar, eu não vou conseguir. Mas o desconto é. eu já consegui de 10% para quem quiser. Sim. Então, é Toriba Corpo e Mente. .com.br, para você conhecer uhum. o programa, ver direitinho como é que isso vai funcionar. E aí você põe o código lá, que é Toriba10LULI Vieiro, para você ganhar 10% de desconto. E nos veremos então de 27 de setembro a 2 de outubro, lá no Hotel Toriba, é, Spa e Gastronomia, em Campos do Jordão. Sim, Doutora Daniela, ansiosa para conhecê-la pessoalmente, ansiosa Eu também, para suas lições. É, é, é, animada para entrar nessa de cabeça e na expectativa de realmente conquistar novos hábitos saudáveis, porque eu falo, eu quero sim, quando alguém faz para aniversário, eu falo vida longa e feliz, porque eu quero viver muito, mas eu quero é viver verdade. muito desde que eu viva bem. Né? É verdade, então, Lu. Tomada. É o que nós queremos, ver as pessoas felizes, né? longevas, mas felizes, né? sem dor e alegres, e isso vai semeando, né? Um ensina o outro. A Roberta virou uma multiplicadora aí das pessoas também, porque ela se sente bem e vai ensinando outras pessoas também. Essa é a nossa claro, missão. Claro, claro. O que faz bem, bons conselhos, a gente quer dar para quem a gente ama, né? É então, verdade. Então, isso vale até para quem tá acompanhando aqui, conhece alguém que esteja precisando de, de um papo como esse, né, de entrar na linha sim, tal. Sim. e tem essa disponibilidade de ficar aí uma semaninha fora para cuidar de si mesmo. Fala aí desse programa então do Hotel Toriba Corpo e Mente que eu acho que vai ser é, é, o presente, né, para a vida da gente. Muito obrigada. Até breve, doutora. Até muito breve. Até Lu. Boa noite para todo mundo. Um Tchau. grande beijo. Uma ótima beijo. noite. Beijo. Obrigada.